Segundo dia de competição um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais equilibrado para o Brasil nessa, neste campeonato sul-americano Juvenil aqui em Santiago, no Chile. Hoje o Brasil teve um total de sete vitórias, as, foram menos provas do que ontem, foram apenas 14 provas disputadas, o Brasil ganhou metade delas. O Brasil chegou a 16 medalhas no, no dia, somadas às 25 do primeiro, são agora 41 medalhas. Nós, começando a, a etapa foram as provas de 50 metros borboleta, nas quatro provas disputadas, o Brasil ganhou apenas a primeira. Foi com Eduardo Eduarda Goba, nadadora paranaense, que nada muito bem essa prova. Ela, que agora representa as equipes do Grêmio Náutico União de Porto Alegre, liderou a prova de ponto a ponto e ela nadou com tranquilidade. Esperamos até uma boa performance dela na prova dos 100 metros borboleta. As outras provas, os 50 borboletas juvenil B, a, perdão, o A masculino e o, e o B feminino, foram provas com recordes de campeonato. E aí deu um garoto argentino muito bom no juvenil masculino, chamado Martiniano Monteiro, 25.88 uma bela marca e ganhou fácil, ganhou muito bem. E no juvenil B feminino, o nadador equatoriana que foi inclusive semifinalista no ano passado nessa prova, nos Jogos Olímpicos da Juventude, nada muito bem, a Nica Delgado, do Equador, ganhou fácil, 27-21, novo recorde. E dois recordes que eram brasileiros, o recorde do juvenil a masculino era do Vander, é, com 26 27, Vander Lucas Cardoso de 2017, e no Juvenil B feminino era da Luana Martins, é, ela que em 2017 havia feito 27 93. Foram recordes bem batidos, marcas bem expressivas. A, a, a Anika fez 27 21, baixou aí 7 décimos, e o, e, o nosso, o, e o nadador argentino baixou por 5 décimos a marca que era do Vander. Ainda que depois, passamos para as provas dos 200 metros na do Costas. Nos 200 costas, foi a primeira, a, a, a, nós só tínhamos uma nadadora, era a Natália Silva, nadadora, que ficou a cabo na sétima colocação, bem distante, numa prova bem difícil, uma prova fraca para o Brasil, esses 200 costas juvenil A feminino. Para compensar o juvenil A masculino, foi uma prova sensacional, talvez a melhor prova do Lucas Tudoras até agora. Foi a primeira medalha de ouro dele, nadando muito bem. Ele hoje, inclusive, corrigiu algo que ele cometeu um erro ontem. Ele não deixou a liderança se afastar dele, ele nadou o tempo todo atrás, atacou no final e venceu 2,10,65, apenas 4 centésimos de vantagem, exatamente sobre o nadador da Argentina, o Valentim Almeida, 2,10,69. Excelente resultado para o Lucas, aí chegando a sua primeira medalha de ouro individual. Na sequência, nova prova e uma nova bela vitória para o Brasil, agora com o recorde de campeonato, sem... Nenhuma dificuldade, Alexia Assunção, 2,17,17, quebrou uma marca que era da Florência Perotti desde 2009, que era 2,18,25. E um detalhe em relação à Alexia, ontem na prova de 100 metros na do costas, ela não nadou bem. Ela patinou, ela tentou acelerar e não saiu do lugar. Hoje ela encaixou o nado, tanto é que ontem ela ficou na quinta colocação no 100 costas, nadando para 1,5,17. Um Hoje, ela passa os primeiros sem costas dos 200, muito mais tranquila muito mais na posição, para um 6'17". Exatamente um segundo acima, mas de uma, nadando de uma forma muito mais tranquila. Na sequência, vieram as provas dos 400 metros Nado Livre. Nos 400 livres Juvenil A Feminino, nós levamos um bronze, a Luísa Lima, que é a mais jovem nadadora da equipe, Ficou com bronze, fez 4 31, 06 levou a medalha de terceiro lugar. Na, a, uma bela de uma prova na, veio logo em seguida, os 400 metros na do Livre Juvenil, masculino. Uma bela disputa mesmo, de ponta a ponta, tanto o, o, o, o herói nacional, o Eduardo Cisternas, do Chile, que chegou a sua segunda medalha de ouro, contra o Vitor Balan, cegra. A prova foi decidida apenas nos últimos 50 metros. O Vitor acabou não conseguindo dar um incremento na frequência. O Vitor esteve o tempo todo na frente. No final, o Eduardo, um pouquinho mais veloz, um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de força, conseguiu incrementar a frequência e ganhou a prova. E fez uma bela marca, porque quatro, fez 4, 5, 17. E o Vitor acabou na segunda colocação com 4, 6. Logo em seguida, chegou o Lucas Tudoras, 4,10,37. 4, 10, 37, a terceira medalha de ouro, a terceira medalha individual dele do Diogo Dólares. Os 400 metros nado livre Livre, juvenil B feminino, dobradinha do Brasil, e os 400 metros nado livre Livre, juvenil B masculino, dobradinha do Brasil. Se, no, no juvenil B feminino, há de se destacar melhor marca pessoal, tanto para a Sofia Gondel, como para a Maria Fer, Fernanda Costa, 420-42, 422-99, bela prova, Excelente disputa, as duas conseguindo melhorar suas marcas pessoais. Nenhuma das duas está 100% descansada aqui, mas fizeram um bom resultado. Nos 400 metros nado livre juvenil B masculino, o saldo ganhou 3,56,89. O, o, o, o Eduardo Moraes, na sequência, 3,57,91. Dobradinha as duas provas de 400. Foi, acabou sendo do, do dia os 400 metros nado livre a, a prova com melhor performance brasileira. Uh, fechando a etapa de hoje, os dois revezamentos mistos, o 4 x em misto, a vitória do Brasil, e o, sendo que na categoria Juvenil A, femi, uh, juvenil a misto, o Brasil acabou uh, quebrando o recorde de campeonato. No Juvenil B não quebrou o recorde e até nem chegou próximo, mas no Juvenil A a performance foi uh, interessante. O Lucas Tudoras, que era na sua quarta prova, ele tinha feito um 0, 0 na prova individual ontem, hoje ele fez 10097, um ou seja, muito bem equilibrado. Vem aí o, o, o seu companheiro Stephanie Steverink, que nadou para 1,533, bom tempo também. Depois o Borboleta para Eduardo Globo 1,551, e fechou o 5817 para Stephanie Baldutini, que está doente, hein? Stephanie Baldutini, tossindo muito, está no antibiótico, mas aí fazendo uma força danada. Mais uma, uma boa disputa e uma, um, um belo resultado para o Brasil. Recorde de campeonato 407-98. A última prova do programa, o em Medley, Juvenil B misto. O Brasil ganhou, nadou na primeira série, assim como no juvenil A, nadou na primeira série sem tempo. O Brasil acabou sem dificuldades. Fazer 4 1, 6, 7, Nós abrimos. Ah, os tempos não foram grande coisa. Nós poderíamos ter batido esse recorde, viu, gente? Olha, a Fernanda Celidone 1524. Um o Vitor Pinheiro, 1.429 um tinha feito um 2, 8, Pô, oh, Vitor, onde você foi a melhor performance do Brasil. Hoje não nadou nada na é eliminatória. Detalhe, só o um revezamento faz um 4. Isso aí compromete um pouco sua performance. Na sequência, o Borboleta, boa marca do Vitor Baganha, 54, 46, fechou o revezamento, Aime Luiz, 5669. Brasil vence a prova com facilidade, lidera a competição, a garotada está animada o tempo tá agradável, Santiago ontem fez um pouquinho mais de frio, hoje tudo bem, é. a competição até num bom ritmo, muito boa a organização da competição, muito rígida, né, porque são muitas provas, muitas premiações, mas faça um bom campeonato aqui. E a gente volta amanhã, até lá.